Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô mostrando pra vocês aqui a Wikibit, cara. Basicamente a Wikibit, que é essa plataforma sensacional com comunidade, com projetos, com tokens, enfim... Tudo aqui sobre o mercado Web 3, Web 2, você pode encontrar por aqui. Você pode ver que tem mais de 8.364 tokens, mais de 5.837 exchanges, mais de 26 autoridades regulatórias aqui para você estar tá dando uma analisada, uma estudada. Então, bem por cima aqui do site, você pode ver que tem algumas investigações, algumas notícias, tá vendo? Você tem aqui alguns links de exposições para algumas exchanges, algumas coisas aqui que a galera vai comentando por cima, tá? Olha só, alguns posts aqui, fórum, algumas dúvidas sobre a galera, enfim, tudo sobre mercado cripto, NFT, então descendo aqui você pode ver diversas criptomoedas, é, algumas análises, alguns gráficos, Bitcoin Ethereum, enfim, XRP, aqui a gente tem mais um pouquinho é, a tendência da Binance, né? Olha só, várias coisas, cara, aqui ó, Binance, Huobi, a gente tem tudo aqui, tudo, olha esse gráfico aqui do mapa, tá, mostrando aqui a dinâmica da supervisão de blockchain globalmente, tá, você pode ver, por exemplo, é, no Brasil, como que tá essa distribuição, diversos países, Estados Unidos, e tudo mais. Então, esse é o início da plataforma, que você pode escolher, enfim, a língua que você fala, aqui você tem o seu perfil, tá vendo? Aqui é a página inicial, tem a parte aqui também de exchanges, tá vendo, diversas exchanges aqui, a parte de comunidade, onde é basicamente um fórum, né, aqui você pode ter diversos fóruns, diversas perguntas e respostas sobre diversas coisas, realmente diversas coisas, tem youtubers aqui, tem pessoas influentes aqui, pessoas normais aqui, tem de tudo, tá? Então qual que é a ideia, né, galera? A gente sabe que no mercado cripto a gente tá acostumado com aquele termo Dior, né? Que é o quê? Faça sua própria pesquisa, né? Mas onde que você pode fazer sua própria pesquisa, né? Porque, meu, você pesquisar sozinho demora aí pelo menos duas a quatro horas para você, é um investidor aí, né, tá podendo analisar um projeto, um token, e mesmo assim, às vezes a gente fica dias, é, semanas analisando um projeto, um token, um NFT, e não consegue achar nada bom, tá? Então a Wikibit veio para solucionar esse problema, onde aqui tem essa comunidade, todo mundo se ajudando entendeu? Investidores, usuários Web3, enfim, todo mundo se ajudando para tentar achar um bom projeto, tentar achar um bom NFT, tentar achar um bom token, um, um bom cripto enfim, diversas coisas né, nesse sentido Além de você poder também achar projetos no início ainda Que ainda tem potencial é, de explodir né é, Enfim, analisar ali é, a melhor data para fazer algum investimento Então a galera vai colocar datas de eventos, calendário e tudo mais Vai ter algumas ferramentas que a galera coloca aqui também. Ah, ferramenta para analisar graficamente um token, enfim, muita coisa, entendeu? Como vocês podem ver aqui, alguns gráficos e tudo mais. Bom, temos aqui também na página inicial da Wikibit, alguns eventos que eles estão é, fazendo aqui e está rolando aqui, ok? Então, basicamente, aqui você tem que ficar de olho, cara. Porque, como eu falei, aqui não é só uma comunidade, mas tem muita mais coisa. Então, aqui tem algumas é, coisas muito bacanas, tá? Por exemplo, o DefiLabs... É, introduzindo artificial, a inteligência artificial na DeFi aqui, tá vendo? Enfim, diversas coisas, e aqui tem um Airdrop, por exemplo. Vou clicando aqui, ó, New Wikibit Coming Up, a drop, ou seja, um over drop, eles vão estar tá dropando coisas pra gente aí de graça, exatamente. Então, eu vou clicar aqui pra gente poder estar tá dando uma olhada, tá? Então, olha só, galera, olha só que sensacional. Basicamente, aqui vocês podem ver, ó, vou traduzir simultaneamente para vocês. Ó, traduzir aqui, então, ó, uma comunidade Web 3.0 projetada especificamente para as áreas de criptografia, que é o Wikipedia.com. Ela está comprometida em atender melhor os iniciantes blockchain, traders e verdadeiros crentes no espírito descentralizado. Apelamos a todos os praticantes e investidores da Web3 para compartilhar suas experiências em informações sobre criptomoedas. Construir essa Robinhood descentralizada em conjunto, agregando o valor dos usuários para beneficiar a todos e devolver o valor aos usuários. Cada comentário que você faz, cada curtida, cada vez que você compartilha uma experiência, são todos importantes. Se você não sabe nada ou experimentou, aqui você pode realmente ser um construtor de comunidade. E aqui os dois é chegando. Então, no dia 8 do 10 ao dia 14 do 10, tá? Vai ter esse Web Robin Robinhood e é a recompensa por revisão é construído por todos, apenas com gosto da caça ao tesouro. E do dia 24 do 10 ao dia 28 do 10, app Robin Hood, tá? Então, recompensa para comentaristas. Basta você postar, compartilhar e ficar ligado. Ou seja, galera, só de você estar tá aqui na plataforma, nesse período aí, compartilhando, postando alguma coisa aqui na parte de fórum, tá? É Você compartilhando, postando, interagindo, é, gostando, dando like, né? Na, nas, nas postagens e tudo mais, todo mundo construindo tudo isso aqui junto, vai estar tá sendo dropado dinheiro de graça para a galera. Então, vale a pena você entrar aí é na Wikibit, vou deixar os links todos aí embaixo do vídeo. É 25 mil dólares aqui, ó, 25 mil USDT em prêmios nesses períodos, tá? Que começa então no dia 8, vai até o dia 28, né? Então aqui ó, 8 ao 14 é um período, 24 ao 28 é outro período. Ou seja, começa dia 8, acaba dia 28. Todo esse período aqui, fica atento aqui na plataforma, você pode ganhar com isso. Aqui em minhas publicações, inclusive, eu fiz uma postagem falando um pouquinho, tá? Então por que, que chama Robin Hood, né? Porque basicamente quando a gente fala de Robin Hood, a gente sempre pensa na lenda... Que que redistribuiu a riqueza por meio de métodos violentos, mas eficazes. Então as pessoas adoram esse cara icônico, né, que alavancou a igualdade social pelo que fez, então a gente precisa de outro Robin Hood hoje em dia? Então, exatamente essa que é a ideia deles. Então, qualquer pessoa ciente do fato de que os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, provavelmente concorda com isso, tá? Mas quem poderia ser o Robin Hood nos dias modernos para ajudar todos nós? Então, sabemos que a maioria dos heróis modernos são aqueles que constroem produtos e lucram mais. Então, é por isso que a Wikibit.com traz a ideia do Robin Hood descentralizado e apela a todos os praticantes e investidores da B3.0 para compartilhar as informações relacionadas à criptografia na WikiBit. Com. Todos, incluindo você, que se beneficiam ao compartilhar suas observações e pensamentos em uma comunidade. Então, eventualmente, todos os usuários da WorkBeat farão parte da identidade Robinhood e compartilharam é, não apenas a glória, mas também os lucros econômicos, que é o ponto principal, né? E aí eu convido vocês aqui que estão assistindo esse vídeo, quais são suas ideias sobre a Robinhood descentralizada e seus pensamentos sobre a Por favor, comenta aqui, tá? No meu post, vai estar ajudando muito para que você pode, inclusive, ganhar recompensa com isso, como eu falei para vocês, interagindo, curtindo, comentando, você vem aqui, curte, é, comenta, você vai estar tá podendo ganhar dinheiro com isso, tá? Então, eu acho incrível é, esse conceito Robinhood que o Equibit fez, tá? É, proporcionando esse lucro para gente, sensacional, é, é parabenismo aqui o Equibit, pela iniciativa, e eu fico feliz por estar fazendo parte disso e é, compartilhando isso aqui para vocês. E vocês prestaram atenção também que esse evento não é só no computador, né? Eu mostrei aqui que a gente está no computador, é, fazendo aqui o uso do, do site, tá? Então, é, eu gosto de usar pelo computador, mas tem um aplicativo. Então eles têm tanto esse evento Hood para computador, quanto também é exclusivo no aplicativo. Você pode clicar aqui em app, tá? Você pode ver que tem é, tanto para você baixar aqui, ou seja, iOS, se você tiver iPhone, Android, é, também no Google diretamente, tem aqui o QR. Code, e tem também Windows, então olha só, diversas opções, você pode usar no celular, você pode usar no tablet, você pode usar no computador, então é legal também, é baixa o aplicativo aí para celular, porque você pode participar do evento, tanto no computador quanto no celular, aumenta a sua chance de ganhar um dinheiro aí, apenas de usar a plataforma, então aproveita essas duas possibilidades, tá? Também galera, tem algumas parcerias aqui com a eKbit, tá? Que eu estou mostrando aqui para vocês, que vale a pena você ficar de olho, como por exemplo a DeFi Labs. Então, aqui, basicamente, você pode fazer um farm, né, stake, para ganhar o SDT. Olha só, então, é uma parceria aqui que eles têm, tá vendo? Você pode estar tá, é, acessando, eu vou dar uma olhada só por cima aqui, mas é basicamente isso, tá? Você faz aqui, por exemplo, o farm aqui de cake, tá vendo? Para ganhar o SDT em 30 dias, por exemplo. Ó, tem 0 dias, 30, 90. Você ganha aqui o APY, né? Por exemplo, de 82%, tem até 188%, até 196%, quanto mais tempo, mais você ganha. Então, é uma parceria aqui deles. E uma outra boa parceria que eles têm aqui é com a The Neighbors The Neighbors Golden Private Press Sale, ok? Então, setembro dia 30 aí começou, basicamente, ó, Golden Private Press Sale é, está ao vivo agora, você pode estar comprando. Então, basicamente, aqui, ó, tem a parte de game aqui, tá? Então, aqui, mostrando por cima, porque é só uma parceria, né? Obviamente... A Wikibit é, vai fechando muitas parcerias ao longo do tempo. Então é uma das parcerias aqui com esse game. E você pode estar investindo se você quiser, tá? Um jogo muito legal. Me lembra um pouquinho aí de Sims, tá? É um jogo bem legal mesmo, tá? Depois eu posso dar uma analisada mais a fundo nesse projeto para vocês, porque quando eu olhei, achei muito bacana, fechou? Olha só para vocês verem o que eu falei, tá aqui ó, The File Apps, tá? Tá tudo aqui, os posts, eles fazem aqui todas as parcerias, enfim, com certeza deve estar vindo mais parcerias, tá? Mas galera, só para finalizar o vídeo, vou lembrar aqui para vocês, não se esqueçam, cara, realmente, vão participar dessa promoção aqui, porque é uma maneira de você poder ganhar dinheiro apenas interagindo. Então, vou deixar o link direto para minha publicação. Cara, vem aqui, é muito simples, faz essa etapa que eu mostrei, deixa like aqui e comenta, fala... Muito, por exemplo, né, muito legal essa publicação. Amo a Wikibit. Uma mensagenzinha que você coloca aqui já vai estar tá fazendo você participar disso tudo, tá vendo? Vai aparecer aqui você, você já cria a sua conta se você ainda não tiver sua conta, né, a galera vai curtir, vai poder responder aqui, tá vendo? Então, é basicamente assim que você vai ganhando é, mais chance de ganhar dinheiro aqui na plataforma. Faz isso, galera. Os links vão estar aí embaixo. Então, como eu falei, se você não tiver conta ainda, você vem aqui, cria sua conta, tá vendo? Vai aparecer sua fotinho aqui. É muito importante também estar tá nas regras aí é, da promoção que você tem que ter o aplicativo. Então é realmente, tem que baixar o aplicativo no seu celular aí, no seu PC, no seu tablet, já baixa, tá? Porque basicamente você ganhando dinheiro aí, esse airdrop, né, que, ele, que eu falei que eles vão dar Basicamente eles vão dar através do aplicativo, a carteira do aplicativo Então você tem que ter o um aplicativo aí para você ter a carteira para receber o dinheiro se você ganhar essa promoção E se você ganhar essa promoção, além do aplicativo da Workbit, você também abre a carteira Forex Pay, tá? Aí você define sua senha de pagamento para obter então o prêmio, né? Então, basicamente isso, presta atenção, se você não entendeu, pausa o vídeo e escuta certinho aí, fechou? Mas, galera, basicamente esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, lembrando, os links estão aí embaixo, vale a pena acessar o Equibit. toda essa opção aí, tanto para você aprender de criptomoeda, NFT, Web 3.0 e ainda poder ganhar dinheiro apenas deixando like, interagindo e comentando, fechou? Galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.